Ah. Entendeu? Qual foi o último jogo da Supermassive mesmo, chat? Little Hope, Ghost Down Cool? Ah, tem o The Query, né? Foi The Query. Ah. Vamos lá. Depois de muito tempo. Não. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Silêncio, silêncio, silêncio. Deixa eu, fazer, deixa eu fazer, Depois de muito tempo, finalmente saiu um jogo novo da Supermassive, que é a developer de Until Dawn e esses outros jogos que são meio que filmes que você escolhe e não tem muito o que você fazer, além de fazer escolhas e se você escolhe errado o personagem morre, e se você escolhe certo o personagem fica vivo. Esse debate, se isso é um jogo, jogo de verdade, mas pra mim. Tá na tela, eu tô, eu tô fazendo as escolhas, acho que essa é a graça. Uh, o jogo deles novo é o The Devil in Me. The Devil in Me. Eu não sei o que, que significa isso, eu não tenho ideia de... Eu só vi um trailer há muito tempo atrás, não lembro de porra nenhuma da história. Uh, mas a maioria dos jogos da Super Massive são muito legais, é, então eu tô empolgado pra ver como é que vai ser esse. Uh, é sempre muito divertido ser um deus gamer e não matar nenhum dos personagens. Eu vou ver se eu contrato alguma menina para fingir que é minha namorada também. Essa aqui parece legal.